A seca acentuou-se na barragem da Bravura, hoje com menos de 600 mil metros cúbicos de água que há um ano. Os agricultores da região estão a ser obrigados a procurar alternativas para contornar este cenário cada vez mais complicado. O ano passado nós não tivemos água para os nossos associados e para os nossos agricultores, no fundo, que, e este ano também não temos água, porque já está destipulado que a água que está na barragem da Bravura é só para o abastecimento público. O agravamento da seca no ano passado levou o governo a restringir o uso da água para a Rega, medida que este ano se iniciou 10 dias mais cedo que em 2022. A Associação de Regentes e Beneficiários do Alvor está a efetuar sondagens em alguns terrenos para abrir furos que permitam aproveitar a água da Bravura. Isto depende da autorização da Agência Portuguesa do Ambiente. Sabemos que a APO, ano passado, fez estacionalmente, autorizou a abertura de alguns furos no nosso primo de rega e este ano, se isto assim se mantiver e se os agricultores assim entenderam, Possivelmente serão autorizados mais alguns furos para poder salvar as culturas permanentes, ou seja, as árvores de fruto. Também em Algesur sente-se o problema da seca e a situação deverá obrigar a procurar soluções alternativas às obras de modernização da barragem que visam diminuir o desperdício de água. Acredito que para este verão as coisas ainda vão estar... A de alguma maneira controladas no sentido de não faltar água, mas se isto a continuar efetivamente temos que todos acelerar todos os processos que temos em cima da mesa e que efetivamente estão previstos para que se possa arranjar sistemas alternativos, que possa se encontrar soluções. Uma das soluções encontradas de imediato é de facto trabalharmos naquilo que é a exigência em termos de redução dos consumos ao máximo. Não choveu o suficiente para a água escorrer para dentro da Albufeira. Esperamos que no próximo inverno chova e chova bem e que haja escorrência e que esta barragem volte a ter os seus níveis. Para modernizar esta estrutura com mais de 60 anos, a Associação de Regantes já efetuou um investimento de 1,7 milhões de euros na impermeabilização dos canais de abastecimento no distribuidor do Vale da Lama, numa extensão de 10 km. A associação já só espera que o uso de água para rega volta a ser implementado.